Olá, pessoal! Seja bem-vindo à segunda aula de eletrostática. Hoje o assunto vai ser sobre condutores e isolantes. Nós sabemos que os corpos podem ficar carregados positivamente ou negativamente. Para os corpos ficarem carregados positivamente, os corpos têm que perder elétrons. E para ficarem carregados negativamente, esses corpos têm que ganhar elétrons. Vamos falar sobre materiais condutores. Eu tenho aqui uma placa. Essa placa está neutra. Já que ela está neutra, ela tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como essa placa é um material condutor, quando eu encostar nela esse objeto carregado negativamente, o que vai acontecer? Os elétrons do objeto carregado vão passar para a placa. Então, nós chegamos na seguinte conclusão. Os materiais condutores recebem elétrons com facilidade. Agora, essa placa ficou carregada negativamente. Se eu encostar nela um corpo neutro, o que vai acontecer? Os elétrons da placa vão para esse corpo neutro. Sendo assim, os materiais condutores doam elétrons com facilidade. Mas por que isso acontece? Vamos lá, eu tenho uma ilustração do átomo, aí, ó. a camada que está em azul é chamada de camada de valência, é a última camada do nosso átomo. Nos materiais condutores, a maioria dos elétrons estão nessa última camada do átomo, que é a camada de valência, e esses elétrons em excesso são chamados de elétrons livres. Sendo assim, a força de atração entre os elétrons e o núcleo é considerada fraca, Dessa forma, os elétrons eles se movimentam na superfície do material condutor, facilitando a entrada e saída de elétrons do material condutor. Então, materiais condutores são meios materiais nos quais as cargas elétricas movimentam-se com facilidade. Exemplos de materiais condutores. O cobre é um excelente material condutor. Eu tenho aqui sobre a mesa dois corpos, um carregado negativamente e um carregado positivamente. Quando eu encosto o cobre sobre essas duas esferas, o que vai acontecer? Os elétrons vão passar através do cobre para deixar a outra esfera neutra. Da mesma forma, o ouro. O ouro é um excelente condutor elétrico. Se eu encostar esse ouro nas duas esferas, os elétrons vão passar para outra esfera até a esfera ficar neutra. Por quê? Porque o ouro é um excelente condutor elétrico. O alumínio, utilizado na maioria das fiações aí, nas redes elétricas, também é um excelente condutor elétrico. Quando eu encosto o alumínio nas duas esferas carregadas, os elétrons vão passar através dele até chegar à esfera positiva, justamente porque o alumínio é um bom condutor elétrico. Temos também o ferro. O ferro é um excelente condutor elétrico. No entanto, eu encostei esse ferro nas duas esferas carregadas e os elétrons passaram através dele até chegar à esfera positiva. E assim vai, tá? O corpo humano também é um excelente condutor elétrico, justamente porque ele é formado por 70% de água, e a água é condutora elétrica, sendo assim, o corpo humano também vai ser condutor elétrico. O ar úmido também é um excelente condutor elétrico. No entanto, quando esse ar está úmido, a rigidez de elétrica dele fica menor, ocorrendo aí os relâmpagos. E, por último, aí o planeta Terra. O planeta Terra é considerado como sendo um grande condutor elétrico. E esse planeta Terra está carregado negativamente. Importante, todo o corpo eletrizado se descarrega, tornando-se neutro quando ligado à Terra, que é o famoso fio Terra, tá, gente? O símbolo do fio Terra é esse aí que está apresentado aí na ilustração. Então, qualquer tipo de aparelho elétrico ou qualquer corpo que esteja carregado, ele é ligado na Terra, justamente para deixar esse corpo neutro, ok? Então, veja bem, ó, esse corpo está carregado negativamente. Se ele for ligado à Terra, como na simulação aqui, o que vai acontecer? Os elétrons da esfera vão passar para a Terra até que a esfera fique neutra. Então, os elétrons do corpo se deslocam pelo fio Terra para a Terra, até o corpo ficar neutro. Então, essa é a função do fio Terra. A função do fio Terra é o quê? É deixar neutro os corpos que estão carregados. Agora, se o corpo estiver carregado positivamente, como nesse caso, então se eu ligar ele na Terra, o que, que vai acontecer? Os elétrons vão passar para a esfera até que a esfera fique neutra. Então os elétrons da Terra se deslocam pelo fio Terra até o corpo positivo até esse corpo ficar neutro. Agora nós vamos falar sobre materiais isolantes, também é chamados de dielétricos. Eu tenho uma placa aqui de isopor, nessa placa está neutra. Ou seja, ela tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Eu vou encostar nessa placa de isopor um corpo que está carregado positivamente. Então, repara que mesmo o bastão estando carregado positivamente, os elétrons não se deslocam para ele. Então, nós chegamos a uma seguinte conclusão. Os materiais isolantes dificultam a saída de elétrons do corpo. Então, a gente percebe que essa placa de isopor é um material isolante. Da mesma forma, eu vou encostar aqui ó, um corpo que está carregado negativamente na placa. Então, repara que os elétrons em excesso do bastão não se deslocam para a placa de isopor, ou seja, os materiais isolantes dificultam a entrada dos elétrons. Então, nós conseguimos concluir o seguinte, que esses materiais isolantes dificultam a entrada e saída de elétrons do corpo. Mas, por que, que isso acontece? devido à forte ligação entre os elétrons e o núcleo atômico. Sendo assim, não possui elétrons livres em sua superfície. Então, nós podemos definir os materiais isolantes da seguinte forma. São mesmo materiais nos quais as cargas elétricas não têm facilidade de movimentação. Exemplos. Né? A borracha é um excelente isolante elétrico. Aproveitando um exemplo anterior, eu tenho que duas esferas, uma carregada negativamente, a outra positivamente, que quando eu encosto a borracha nas duas esferas, os elétrons não passam pela borracha. Isso conclui o quê? Que a borracha é um isolante. O plástico também é um excelente isolante elétrico, no entanto que ele é utilizado para encapar fios elétricos. Repare que eu encosto o plástico nas duas esferas carregadas e não existe a transferência de elétrons de uma esfera para outra através desse plástico, que esse plástico é o isolante. A madeira também é isolante. Vou encostar a madeira nas duas esferas carregadas e não existe a transferência de elétrons. Então, a madeira é um isolante, o vidro também é um isolante. Quando encosto o vidro nas duas esferas carregadas, nada acontece. Ou seja, os elétrons não passam para outra esfera. O ar também é isolante. No entanto, se o ar fosse condutor, nós estaríamos levando choque a todo momento. Então, o que impede da gente levar esse choque a todo momento é o ar. Nessas duas ilustrações era para ter a transferência de elétrons de um corpo para outro, não está tendo por causa do ar. Então, o ar é isolante elétrico. Princípio da conservação das cargas elétricas. O princípio da conservação das cargas elétricas se resume nessa frase aqui, ó. No sistema isolado, a soma algébrica das cargas elétricas positivas e negativas permanece sempre Constante. Senhores, se esse sistema estiver isolado, esse isolado significa que ele não tem interação com nada, a quantidade de cargas elétricas positivas e negativas vão permanecer constante. Mas o que é esse sistema isolado? É um sistema que não interage com outro sistema, não troca nem matéria e nem energia com o ambiente, devido a uma fronteira completamente restritiva. Então, vamos considerar que o sistema ao lado seja isolado. Se ele for isolado, ele sempre terá 3 prótons e 7 elétrons. Então, repara que a soma algébrica dessas cargas elétricas permaneceu constante, justamente porque esse sistema está isolado. Pessoal, por hoje é só e até a próxima aula e fiquem com Deus!